Olá malta! Antes de começar o vídeo, eu queria vos falar da People. A People é uma aplicação que surgiu agora há pouco tempo, aqui em Portugal, porque ela já era conhecida lá fora, principalmente na Espanha. Eu queria vos pedir para seguirem-me através do link que vai estar em baixo na descrição. As primeiras 5 pessoas que o fizerem, vão habilitar-se a receber conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Portanto, se quer ser uma dessas pessoas, passem em baixo no link. E agora sem demoras, vamos passar para o vídeo. Olá ah, malta, sejam bem vindos a mais um blog. Hoje estamos aqui na quinta. e vou-vos mostrar um bocadinho da quinta, da casa onde eu nasci e uh, onde vivi a maior parte da minha vida. Agora vivo em Aveiro, numa cidade, como vocês sabem. E vou-vos mostrar aqui um bocadinho do espaço onde eu costumo vir para relaxar, para descansar e estar em contacto com a natureza. Aqui é o campo. Isto aqui, esta parte aqui do lado também da é meu. Aqui temos a piscina. Onde no verão vamos para nadar. E em princípio este ano vou fazer uma festa aqui na piscina. Portanto eu devo gravar qualquer coisa e vocês vão ficar a parte. Aqui é um passadiço para baixo. Umas cadinhas. Isto foi construído aqui sobre umas pedras grandes que ali estavam. Aquela minha casa. Ou a casa dos meus pais. Resumindo, este é Diz-a lá. Ele está preso por causa das ovelhas. Para não, para não ir correr atrás das ovelhinhas. Vamos o Pikachu. Que está, está solto. Aqui. Mas. Está aqui cercado para não fugir Vamos para não ir atrás das ovelhas. Aqui a outra vista da piscina. Agora vou-vos mostrar como é que estão os animais. deste lado. Aqui em embaixo também, ainda faz parte. Ali a casinha onde estão ferramentas e tal. Posto aqui a horta, a horta, a horta. O um espaço onde andam as ovelhas. Aqui a parte de baixo toda da piscina, que também serve do tanque. Dá para arregar a água. Se eu abrir isto aqui. Por aí. Isto está feio. Sai água. E rega aqui a horta toda. Aqui deste lado. Como já podem ouvir. todas as galinhas. Os padres E os coelhos. São todos uns porcos. Aqui estão a ovelhinha. Que os mamães cresceram ontem. Olá ovelhinhas. Olá pequeninas. Ah, seus mamães. Nasceram. Antes de ontem, não foi? Não foi pequeninas? Olá miminhos. Eu vou-lhes abrir a porta caso eles queiram entrar para dentro. entrar para dentro, pequenino. Não está a achar o que isto diz. ao Diz Vamos deixá-los na marca. Ah, aqui é o barraco. O... A suíte do poning. Aqui de antro. Ele dorme aqui. Aqui é a suíte. Dos... dos. dos porquitos. E tem.. um porco, outro porco outro porco. Ou porcas, não sei. Onde eles habitam, dormem, comem, caram, fazem tudo. Aqui onde habitam as ovelhas. Aqui dentro. Aqui onde está arrumada a palha. Aqui. E depois aqui, aqui dentro. Onde elas dormem. Principalmente as mais as novas que nasceram agora tem ali o caco com a recebe e onde elas comem aqui é são então, as galinhas os galinhas equipados e os coelhos aqui é a suíte das galinhas onde elas dormem elas do Calma filho, tentá-me porquê. Isso lá coelhinho. Isso lá, está quase que à Páscoa. Pôs os ovos. E essas são os verdadeiras coisas da Páscoa. Estão aqui junto com as galinhas que é para aprender a ir pôr ovos. Para depois na Páscoa darem ovos de chocolate. Aqui oh, é onde eles habitam, os coelhinhos. Ali tem umas pombinhas, que eu adoro pombas. Na verdade Então aqui, está aqui ao monte Fim de Aqui os galos tem um limoeiro E eles tem aqui uma vista panorâmica para a piscina É a piscina aqui deste lado Por isso Eu queria brincar hum, um tempo quando tivesse férias outra vez Uh, vir aqui com o tempo e conseguir compor isto aqui, fazer isto em condições tipo, fazer uma estrutura em madeira e, um, e, um, e fazer... como eu estava a dizer? vir aqui fazer uma estrutura em madeira em condições aqui, fazer tipo tudo tapado, com rede que era para andar aqui à vontade e isolar mais ali aquela parte, manter isto tudo limpo Uh, para no entanto cheiro para ali para a piscina. Mas pronto. Uh, se, se quiserem mandar a donation, para eu conseguir fazer isto mais depressa agradeço. Passem na Twitch, é verdade, eu faço lives na Twitch, por isso já sabem. Passem na Twitch, no meu Instagram e sigam-me nas redes sociais também, principalmente no Instagram, onde estou mais presente. E na Twitch, onde eu faço as minhas lives stream, se me quiserem apoiar podem lá, passar por lá. Daqui da quinta, basicamente é tudo. Tá, já vos mostrei tudo. Além daqueles animais que vos mostrei, falta o pó, par, né? Tá lá para baixo, mais as outras eu vejo. Temos aqui um gaio. Que ele fala. Mais ou menos, né? Eu deixo qualquer coisa de vez em quando Muita intercarro de lado cenas assim Pronto, eu vou dividir este vídeo em dois A quinta num vídeo E a casa no Portanto espero que tenham gostado um, Subscrevam o canal se ainda não fizeram Ativem o sininho para ficarem a par de todas as notificações que vão sair Sigam-me nas redes sociais, principalmente Instagram na Twitch, onde eu faço as minhas lives e acompanhem-me por lá e espero que tenham gostado, até à próxima.